hoje eu vou fazer para vocês um bolo de abóbora. Olha, não é cenoura, é abóbora. Então já está aqui 300 gramas de abóbora picada, que eu vou bater no liquidificador com uma xícara de, de óleo ou banha. Eu estou usando banha. E vou usar também duas xícaras de trigo, é, uma xícara e meia de açúcar, quatro ovos, uma pitada de sal e uma colher de fermento em pó. E o nosso primeiro passo é bater a, a nossa abóbora com óleo. No meu caso, eu estou usando panha, mas vocês podem usar o óleo mesmo. quatro ovos, que eu vou quebrar eles aqui antes, sigam até o fim, para vocês verem o resultado desse bolo. as mãos, deixa eu secar e vamos bater. ela fizer esse caldo aqui aí vocês podem parar de bater eu já tô aqui com a minha forma preparada e agora eu vou despejar aqui pra que que eu faço isso gente pra não, não forçar e aquela espátula pra mim fazendo um favor pra não forçar o meu liquidificador põe o açúcar, mexo bem, eu não gosto de bater aqui assim ó, para não estragar a vasilha, agora nós vamos pôr o trigo Vou mexendo bem, pode mexer com com, com fuê se vocês quiserem e tiverem Deixa eu ver aqui se com foi fica melhor. O forno já tá aquecido a 180 graus. E eu peguei uma forma pequena, gente, talvez não caiba tudo. Mas já tem outra preparada ali. Agora, ah, eu esqueci do sal, vamos pôr o sal também. E agora o fermento. Eu uma colher de fermento em pó mexe bem Agora vamos pôr na forma, gente. Vocês batam bem no liquidificador para não ficar pedacinho de de abóbora. Ó, no meu caso aqui ficou uns pedacinhos de abóbora, gente. Ó, vou tirar. vamos ter que pôr em duas formas ou numa forma grande que aça de uma vez só Espátula. Essa espátula é uma maravilha, não deixa nada para trás e com ela você pode bater na, na, na borda que não estraga. Bom, agora a gente vai levar ao forno e quando tiver dourado, eu mostro para vocês. Vou pôr os dois aqui na parte de cima. Vou aqui, ó. Vou deixar em 230 e vamos esperar assar. E agora, gente, vamos olhar o nosso bolo. Olha isso, gente! Que cara mais bonita! Assadinho. E eu já vou retirar. Um. O outro. Ficou menos dourado, mas assadinho também. Vou pegar uma... Uma faca e um outro um pratinho para mim experimentar esse bolo. Embora esteja quentérrimo, né? Mas eu vou experimentar assim mesmo. Olha isso. Gente, tá me dando água na boca. Hum, ai, bom de abóbora. Muito bom. Façam, gente. Vocês vão amar. ótimo, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Façam aí nas suas casas, mas antes de fazerem, já deixa aí aquele, aquele like. Comenta aí o que vocês acharam da receita. Se vocês fizerem, deixa aí nos comentários para mim saber o que, que vocês acharam. Como que, que funcionou aí na casa de vocês? Ativa o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser! Abraço para vocês. E se cuidem.